Olá minha gente, estamos de volta. Comemora-se hoje, 10 de dezembro, mais um aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, proclamada em 1948. Essa carta deu o start para que várias outras declarações e convenções fossem proclamadas em todos os continentes, de modo que se pode falar hoje em vários sistemas regionais e até num sistema mundo de proteção aos direitos da pessoa humana. Mas, neste aniversário, haveria o que comemorar? Os direitos humanos, na sua formulação moderna e burguesa, compreendem aqueles direitos básicos que visam assegurar a dignidade da pessoa e sem os quais o ser humano se descaracteriza como tal, se desumaniza, ficando reduzido apenas à sua dimensão biológica. Compreendem, portanto, os chamados direitos de liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, de reunião, de credo, de convicção política, etc., Direitos de igualdade, direito ao trabalho, à justa remuneração, à moradia, à saúde, à educação, ao lazer. E, finalmente, direitos de solidariedade, direito à paz, ao desenvolvimento, autonomia dos povos, independência cultural, meio ambiente sadio e outros. Não há dúvida de que os direitos humanos são hoje verdadeiro sinônimo de democracia social, política, econômica e cultural. Constituem, aliás um imperativo civilizatório, sem os quais os povos podem mergulhar e mergulham mesmo na barbárie. Logo após as atrocidades da Segunda Grande Guerra, quando se percebeu que o homem era capaz de produzir a destruição, inclusive de seu habitat, o mundo sentiu a necessidade de estabelecer um sistema jurídico dirigido a estados, Governos, sociedades e indivíduos que pudesse limitar esse potencial destrutivo da humanidade, garantindo padrões éticos de justiça e convivência humana. Não por menos... A nossa Constituição brasileira, depois de afirmar uma das mais extensas cartas de direitos fundamentais de que se tem notícia no mundo moderno, estabelece como princípio da República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais. Infelizmente, no Brasil, uma compreensão distorcida do que são e do que representam os direitos humanos em termos políticos e civilizatórios fez com que muitos desenvolvessem algum preconceito contra essa categoria de direitos e seus militantes. Desde a ditadura militar, os centros de direitos humanos defendiam os direitos de presos políticos, por isso foram identificados como defensores de subversivos. Após a ditadura, os organismos de direitos humanos continuaram defendendo os direitos e a dignidade das pessoas encarceradas contra as más condições dos cárceres. Logo, foram estigmatizados como defensores de bandido. Pode-se dizer, pois que no Brasil os direitos humanos sempre sofreram uma campanha de, entre aspas, desmoralização. Sintoma do nosso persistente atraso sociopolítico e cultural. Mas a quem aproveita esse tipo de campanha? Quem são os adversários dos direitos humanos? Isso aproveita apenas aos donos do poder. Ou seja aqueles que não têm interesse nenhum na construção de uma sociedade justa, pacífica e igualitária, sem as profundas desigualdades socioeconômicas e culturais como essas que caracterizam e atormentam a sociedade brasileira. Mas, enfim, os brasileiros têm o que comemorar nestes 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Ouso dizer que sim. Apesar dos recentes retrocessos no campo do direito do trabalho, da previdência e das redes de proteção social, os brasileiros podem comemorar pelo menos duas coisas. Uma, a existência de uma carta de direitos extensa e democrática na nossa Constituição. Duas, o fortalecimento da luta social pela efetivação desses direitos. Realmente, fervilham no país, inúmeros, incontáveis movimentos sociais e coletivos de defesa dos direitos da pessoa humana. Eis alguns. O movimento feminista, a Marcha das Margaridas, o movimento negro, quilombola, os povos da floresta, LGBTQI+, movimento de moradia, de acesso à terra, de defesa dos indígenas, defesa da universidade e da escola pública, movimento passe livre, movimento sindical, associações de mães e pais pela democracia, associações de moradores, juventude militante dos partidos coletivos do morro e das comunidades, juízes para a democracia, direito achado na rua, terra de direitos, RENAP, uma rede infindável de instituições lutando em defesa dos direitos humanos. São as novas formas de luta pelos direitos e resistência democrática, capazes, sim, de estabelecer uma contranarrativa em face da destruição de direitos básicos que parece vir por aí. Só a existência dessa luta já é motivo para comemoração e esperança. O reconhecimento e a efetivação dos direitos humanos sempre foram produto da luta social. Não são, portanto, uma dádiva, uma oferenda que cai do céu. Portanto, neste 10 de dezembro, apesar dos retrocessos que estamos vivendo no país nestes dois últimos anos, apesar disso, temos o que comemorar. Vamos à luta. Muito obrigado. E vamos continuar discutindo direitos humanos ou direitos humanos fundamentais. Esse é, na verdade, o grande objetivo desse debate que nós pretendemos promover aqui nesta primeira edição do programa e nas futuras edições. Na edição de hoje, estou recebendo muito honrada a professora Perla Miller, que é advogada, professora de eh, direito e é também ativista dos direitos da, em defesa da liberdade sexual, da igualdade de gênero e, portanto, também uma uh, ilustre convidada nossa. O outro convidado é o doutor Luiz Vicente Ribeiro Correia, que é presidente da OAB em Ribeirão Preto, é também advogado, professor de direito e um dos também dos uh, juristas que se colocam no campo democrático, na luta pelo aprofundamento da cidadania, dos direitos humanos, enfim, em uma sociedade também mais justa. E teremos a participação do através do link do Severino Pereira da Costa Filho, que é professor de História e Geografia e coordenador do Conselho Municipal Lula Livre, da cidade de São Paulo. Vamos tratar com ele sobre a campanha Lula, Lula Livre e falar também sobre o julgamento no STF, agora, da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Boa noite, professora Perla Miller. Boa noite, Antônio Alberto Machado. Boa noite, Luiz Vicente. É uma honra enorme, é, no dia 10 de dezembro, em que comemoramos o 72º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estarmos aqui reunidos para a defesa, acima de tudo, de direitos humanos. É uma honra enorme é, estar na presença daquele que foi um professor, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação, no mestrado. Sei do compromisso né, do Antônio Alberto Machado com a promoção e proteção de direitos humanos. E uma felicidade inenarrável de ter o presidente, né, o meu presidente da 12ª Subsessão da Ordem dos Advogados do Brasil, porque mostra que, pelo menos em Ribeirão Preto, a OAB ela honra o seu compromisso institucional com a defesa dos direitos humanos. Então, para mim, particularmente, é, que tem o tão caro compromisso com a defesa dos direitos humanos, estar aqui hoje, no seu primeiro programa, dividindo é, essa fala com vocês, é uma honra sem precedentes. Eu agradeço demasiadamente o convite. Muito bem. Doutor Luiz Vicente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio Alberto. Boa noite, doutora Perla Miller. É uma grata satisfação estar com vocês e honrado com esse convite que nos fez para participar deste primeiro programa, nesta data memorável, que é a data em que se comemora os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. É uma declaração que ficou marcada no mundo civilizado, no mundo moderno, e que a Ordem dos Advogados do Brasil adotou como princípio é, dos seus ditames institucionais. Todo advogado, ao adquirir a sua carteira profissional, faz um juramento de, primordialmente, defender os direitos humanos e a justiça social. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo da sua existência, tem lutado com todos os seus haveres, com todas as suas forças, pela igualdade das pessoas neste mundo tão desigual e tão desumano. Então, é uma grata satisfação estar aqui e nesta data memorável, que é o primeiro programa... E a data em que se celebra a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Muito bem. Nós vamos conversar também através do link com o Severino Pereira, que é conhecido popularmente como Cabelo. Severino, você está aí? Boa noite. Bom primeiro, é uma satisfação imensa estar participando aqui com vocês. É poder falar de um tema tão importante que é a a questão dos direitos humanos e a gente associar com as questões políticas que estão acontecendo no Brasil e em especial com o nosso ex-presidente Lula é, e poder tratar dessas aberrações jurídicas que também que estão fazendo com com, com com todo o processo democrático que faz, fez a gente evoluir tanto para chegar nesse, nesse ponto que estamos aqui hoje. Então para mim vai ser uma honra muito grande estar com vocês aqui. Muito bem, Severino, olha, daqui a pouco a gente volta a te ouvir aí pelo link, ok? Obrigado, viu, pela sua participação, sei que você tem agenda corrida aí, está nessa luta aí da campanha Lula Livre, mas para nós também é uma grande satisfação é, poder contar com a sua colaboração hoje, como é. Né? Uh, muita satisfação poder contar com a presença do doutor Luiz Vicente, doutora Perla Miller. E você que está vendo a gente, pode fazer a sua pergunta, o seu comentário, a sua crítica uh, a respeito dos temas que estamos tratando aqui. Fique à vontade, para nós é uma satisfação muito grande poder contar com a colaboração dos internautas, dos telespectadores que estão nos vendo e ouvindo neste momento. Você faça a sua pergunta e nós vamos colocar aqui para os debatedores e, portanto, a sua interação conosco aqui é fundamental para é, qualificar o debate que nós pretendemos fazer aqui. É, a nossa pauta hoje, né, pretendo, pretendo discutir com os nossos companheiros aqui de bancada e com Severino Pereira da Costa, a questão dos direitos humanos, neste 10 de dezembro, se comemora 72 anos da declaração, né? e também o processo do Lula, julgamento da suspeição do Moro e, e em que medida, de que maneira, tudo isso ameaçou e continua ameaçando o Estado Democrático de Direito e, portanto, direitos fundamentais, ou seja, direitos humanos fundamentais. No fundo, no fundo, estaremos sempre aí nesse terreno dos direitos humanos. Eu queria começar ouvindo os nossos dois companheiros aqui. Uh, a respeito do seguinte. Uh, nós temos hoje no Brasil uma carta de direitos fundamentais na Constituição que é extensa. Além de extensa, é um catálogo aberto que incorpora os tratados internacionais, etc. Portanto, do ponto de vista legal, legislativo, constitucional, nós estamos bem servidos. Sim. Uh, temos a Constituição e os tratados internacionais que protegem os direitos fundamentais, como a vida a liberdade de, de viver, de expressão, a saúde, a educação, cultura, lazer, trabalho, justa remuneração, tudo isso compõe o rol dos direitos humanos e nós temos a proteção legal. No entanto, aqui no Brasil e no mundo, em boa parte do mundo, apesar dessa proteção legal, há muita violação de direitos humanos. De modo que há um divórcio, um fosso muito grande entre aquilo que está na Constituição, nos tratados e na lei, e aquilo que está na vida, na realidade. Eu costumo chamar isso de uma alta taxa de inefetividade dos direitos humanos fundamentais. É preciso, portanto, estabelecer uma luta para que haja um aprofundamento dessa efetividade, para que eles se tornem realidade e saiam, portanto, do papel. Eu queria ouvir a opinião dos dois sobre... É, primeiro, se nós temos o que comemorar nesses 72 anos de, de Declaração Universal dos Direitos Humanos e de todos os tratados que vieram depois deles, dessa declaração, ou seja, que integram esse sistema, né, se nós temos o que comemorar e no Brasil, o, por onde passa, né, de quem é o grande desafio de tornar a Constituição brasileira, ou o catálogo de direitos das Constituições brasileiras, uma realidade, e não apenas uma formalidade. Eu queria ouvi-lo sobre, sobre essas duas questões. Eu acredito que o doutor Luiz Vicente, cavalheiro que é, não fará nenhuma oposição se eu começar com a professora Perla Miller. Claro que não. Bom, é, temos o que comemorar? É complicado nesse momento, principalmente da história brasileira, falar em comemoração, né, da pauta de direitos humanos, quando a gente vê, como você mesmo disse, né, na introdução desse programa, que os direitos humanos têm sido reiteradamente violados, é, em pelas autoridades brasileiras, né? em 2018, eh, alguns teóricos compromissados com os direitos, com os direitos humanos, alguns juristas eh, já alertavam, né? estamos em um estado de exceção, porque o estado de direito está em risco. E quando o estado de direito, que é o fronte que nos protege do arbítrio e do abuso das autoridades, o próprio rol de direitos, e sejam, e sejam eles quais forem, também estão em riscos. Então, o que a gente vê? Direitos sendo violados e autoridades, principalmente judiciárias, que deveriam é, fazer a salvaguarda, em última instância, desses direitos, dando aso para que essas violações se perpetuem. Então, eu não digo que hoje seria um dia, para nós brasileiros, de comemoração, mas um dia de conscientização, um dia de reflexão e um dia de crítica. Por quê? A carta ela já foi conquistada, desde 1948, esses direitos humanos fundamentais foram assimilados pelo nosso Pacto Republicano, né? nós temos uma carta vasta de direitos que tem como fundamento primordial a dignidade humana, mas hoje nós estamos vendo que tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto a nossa Carta Constitucional, são letras mortas. Né? E por quem? Por quem deveria fazer a sua salvaguarda. Então, eu não sei se é um dia de comemoração, mas um dia de muita reflexão. Um dia em que toda a sociedade deveria estar mobilizada para a exigência do cumprimento daqueles que são direitos básicos né, de toda pessoa humana. Hoje, eu acredito que nós possamos falar com toda segurança né, que a segurança humana está em risco. Né, a dignidade humana está em risco. E, no caso do Brasil, isso vem se aprofundando e se mostrando de uma forma mais clara a partir de 2016, eu acredito. né E daqui a pouco a gente vai falar em um processo em especial, mas esse processo em especial, ele vai ser é, mostra de não só o uso político do próprio direito, mas vai mostrar também aquilo que representa a administração da justiça no país, principalmente da, da justiça é, criminal. Então, eu acredito que hoje seja um dia de bastante reflexão, porque não só dispositivos da nossa Carta Constitucional, mas como da Declaração Universal de Direitos Humanos, têm sido diuturnamente violados. E violações é, que atingem de morte a dignidade humana. Né? Muito bem, muito bem. Eu imagino que nós temos que comemorar. Não vejo problema algum fazer é, esta comemoração festejar esta conquista que aconteceu em 1948, portanto, há 72 anos atrás. Agora, o que eu percebo, esse divórcio entre o que está na Carta Constitucional e a realidade da aplicação desses direitos na, no dia a dia da sociedade, é porque está havendo, não só por parte do, dos poderes constituídos que deveriam aplicá-lo, mas também uma má compreensão do que deveria ser compreendido a respeito do que realmente é os direitos humanos. Então, essa falta de compreensão, essa falta de divulgação, essa falta de didática, até nas faculdades devemos até criar disciplinas próprias, para que esses direitos sejam realmente colocados na memória, não só do estudante, como a divulgação maciça do que realmente vem a ser os direitos humanos. Como foi bem lembrado, o doutor Antônio Alberto, na sua fase inicial deste programa, é, é, de, estava dizendo que os direitos humanos realmente é, estão divorciados. E esse divórcio precisa realmente acabar com esse, através deste trabalho de divulgação do que realmente vem a ser os direitos humanos. Não é direito de bandido. Direitos humanos representa a dignidade do ser humano para viver neste mundo, no mundo todo, não é só no Brasil. Então, a dignidade de vida, dignidade para se ter saúde, educação, moradia, é, enfim... São aqueles bens e benefícios sem os quais o homem não vive de forma saudável, não vive de forma digna na sua sociedade, no território onde ele está. E a Constituição Federal, ela promove, ela, no artigo 3 ela diz que o Estado brasileiro tem que promover a dignidade da pessoa. E a dignidade da pessoa começa através desses direitos mínimos, consagrados, como aqueles que, sem os quais, ele não vive bem. E, para isto, eu acredito que a divulgação é, em massa, para que a sociedade compreenda bem o que vem a ser esses direitos humanos, e não só a mídia, que muitas vezes vem restringir esses direitos como sendo o direito de bandido, e, na verdade, não o é. Os, os direitos humanos representam a boa aplicação das leis, representa a, a, a efetividade de, da decisão de um processo, é, tornando-o realmente justo, fazendo uma subsunção do fato à norma, o fato acontecido com a norma vigente. Não é? E isto nós não estamos vendo no Brasil, é, em algum, de forma, não digo é, maciça, nós temos aí o poder, é, alguns é, estados brasileiros, alguns tribunais que realmente aplicam esta carta constitucional Mas na grande maioria O que precisa mesmo é a compreensão Da sociedade é A sociedade entender o que vem a ser esses direitos Mas por isso eu, eu acredito Que temos muito que comemorar Por conta desta conquista De 70 anos atrás E torná-la realmente efetiva É um processo de luta Eu me recordo de uma Afirmação do Nosso poeta Carlos Drummond de Andrade que olhando para a Declaração Universal de Direitos Humanos, depois viria a nossa Constituição e muitos outros tratados, formando esse sistema mundo né, de, de, do direito internacional dos direitos humanos, mas olhando para essa declaração que hoje completa 72 anos, o Carlos Drummond dizia, olha, essa Declaração de Direitos Humanos, se vista da Lua, não merece nenhum retoque. Perfeito. Ou seja, está tudo azul como a Terra vista da Lua é azul. O problema, acredito que o, que o poeta estivesse dizendo, o problema é quando você olha para essa declaração de direitos humanos da Terra, a partir do chão histórico, digamos assim. Aí é que você vai ver, doutor Luiz Vicente, aquele, aquela distância, aquele divórcio entre o discurso da lei e o discurso da realidade. Eu tinha perguntado, vou reforçar essa pergunta, é, que é o seguinte, é, os direitos humanos não caem do céu e também no papel eles não surtem grandes efeitos. É, Para que eles é, possam surtir efeito é preciso que haja efetividade, ou seja, aplicabilidade, aplicação, eficácia, efetividade, enfim, que eles se realizem num plano geral e também se aprofundem, né? então uma eficácia, uma eficácia generalizada, né? para que eles possam cumprir aquela tarefa de transformar a realidade, né? de não só resolver as violações no caso a caso. E isto depende de uma luta né? que é jurídica, mas que é sobretudo política. Perfeito. Né? Se quiserem uma luta jurídico-política. É, portanto, os direitos humanos, por assim dizer, dependem da luta eu, eu queria reforçar a pergunta Quem são os lutadores? Quem são os portadores do desafio de dar efetividade geral e jurídica aos direitos humanos fundamentais no Brasil de hoje? Nossa, essa pergunta ela é complexa né? Porque se você for pensar, e partindo inclusive da fala do Luiz Vicente nós precisaríamos que as pessoas conhecessem o sentido e a extensão do que são os direitos humanos. Até porque, é, não só na conquista de direitos, mas pela luta por manutenção de direitos, né? é, e o povo tem um papel fundamental, se não são os protagonistas. O povo é o protagonista. Né? Então, me faz me lembrar, inclusive, eh, da própria posição do Adorno, quando fala da educação após Auschwitz, né? como educar para evitar a barbárie. E você, se edu você educa para direitos humanos. né? Então, quando o Luiz Vicente diz, olha, a gente precisa conhecer o que são os direitos humanos, e aí eu reforço de uma forma mais específica eh, quais são o seu sentido e o seu alcance, e isso perpassa primeiro por informação, conscientização, Exato. divulgação para toda a população. né? Então, é, saber o que são os direitos humanos, seu sentido e seu alcance, não pode ser o privilégio de uma casta, de juristas. Né? Qualquer pessoa humana deveria compreender que ela é titular de direitos que lhes são fundamentais pela simples condição humana. E eu acredito que quando a população, o povo, tem essa consciência, fica muito mais difícil a violação sim, por, sim. por órgãos, né? por autoridades, órgãos instituídos. Esse é o primeiro ponto. Mas até que isso aconteça, há que se ter também um compromisso das autoridades dentro de um Estado, que é um Estado democrático de direito, no seu compromisso ético, social e político com o respeito aos direitos humanos fundamentais. Né? Principalmente aqueles que, são, que têm o seu reforço expresso na Carta Constitucional. Acredito, portanto, é, que, como você bem disse, a importância dos movimentos sociais, a importância da mobilização das pessoas na defesa dos seus direitos. Porque se a gente olha também para um passado muito próximo, é, eu acredito que as pessoas não compreenderam ao bem, ao certo, o que foi a reforma da Previdência Social, o que foi a reforma trabalhista, né não há o que se comemorar. Porque o que aconteceu ali foi retrocesso na conquista de direitos, reconhecido, inclusive, por cortes internacional, de, internacionais de defesa de direitos humanos. Acredito que o papel, portanto, o protagonismo tem que ser nosso, né? do povo. Mas há que se ter uma responsabilidade ético, política, social, com aqueles, em especial, que administram a justiça. Muito bem. Mas eu também acredito, doutora Perla, em complemento ao que você está dizendo e muito bem colocado aqui, é que as instituições democráticas, tal qual a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o, a Magistratura, são instituições que hum. precisam realmente é, lutar para a manutenção teaser. e a distribuição da igualdade de direitos da dignidade para as pessoas. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao longo da sua existência, que completa aí 90 anos de existência, vem sempre lutando, buscando e tentando fazer com que esses direitos da dignidade das pessoas sejam realmente resguardados e protegidos. E uma das formas que se deve... É praticar para que esses direitos realmente sejam conhecidos, conforme eu disse, para que as pessoas realmente compreendam o que vem a ser essa dignidade de direitos, ou esta carta constitucional, quando ela distribui e ela se manifesta ali, apontando quais seriam esses direitos, é aplicar como disciplina, desde a infância, na primeira infância, no ginásio, no colegial e nas faculdades. É esta é uma proposta para que esses direitos realmente se tornem, realmente incorpore na pessoa do cidadão, e esse cidadão tem condições de realmente buscar os seus direitos, tal qual nós tivemos o Código de Defesa do Consumidor. Foi uma novidade quando ele foi aplicado, quando ele foi aprovado. A sociedade, ao tempo, foi incorporando o Código de Defesa do Consumidor dentro de si, e acho que todas as pessoas hoje... É, negociam, Compra, vende, faz os seus negócios diariamente, sempre com vistas a este código. Porque houve uma divulgação em massa. Nós precisamos de uma divulgação em massa do que vem a ser esses direitos humanos que ainda sofrem é, muito em relação a este preconceito que normalmente se diz, ou porque não se quer compreender, do que realmente vem a ser os direitos humanos das pessoas. Muito bem. Uh... Nós tivemos, agora há pouco, o né, rumoroso uh, e uh, polêmico processo criminal que acabou na condenação do ex-presidente Lula. Na condução desse processo e até no seu desfecho, foi possível observar assim pela imensa maioria, né, 95% dos juristas brasileiros e de juristas internacionais que de fato houve dentro desse processo violação de direitos fundamentais da pessoa humana, como por exemplo, o direito à presunção de inocência, o direito à liberdade de ir e vir, o direito à prova lista, o direito ao julgamento pelo juiz natural, o direito ao devido processo legal. Tudo isso são direitos humanos não é? que, cuja violação acabou, acontece cotidianamente, a gente sabe, com, com, com os réus em geral. Mas estamos falando agora de um processo do domínio público, do qual todo mundo sabe o que a gente está falando. Esses princípios e outros né, foram efetivamente violados nessa, eh, nos vários processos que foram instaurados contra o ex-presidente Lula. E isto é algo pacífico que depois da condenação né, acabou sendo revelado pela mídia, pela mídia alternativa, pela mídia oficial e eh, de modo que hoje há um consenso no Brasil que esse processo precisa ser revisto por todas as razões e principalmente porque uh, uma das uh, violações mais aberrantes em todo esse processo do Lula foi a violação ao direito a um juiz imparcial. Hoje parece também algo uh, já do domínio público que o juiz Sérgio Moro foi alguém que investigou alguém que dirigiu as condenações e depois julgou. Isso é uma violação flagrante do devido processo legal ou do processo penal de tipo acusatório que sofre um retrocesso para o modelo de um processo penal inquisitivo, típico dos processos da Idade Média. Portanto, esta ausência do juiz imparcial que concentrou em si tarefa de investigar, dirigir investigação, dirigir, sugerir provas para a acusação e depois julgar é uma flagrante violação do devido processo legal, que torna o processo evidentemente nulo. E essa imparcialidade do juiz Sérgio Moro está sendo objeto de um documentário chamado Moro, mais que suspeito. Eu vou chamar aqui na tela... Uh, um teaser ou se quiserem um trailer desse documentário para a partir dele a gente poder conduzir as nossas reflexões aqui do que acontece na política do Brasil devemos a Sérgio Moro Mas a Lava Jato agora passa a ser alvo de críticas e até de investigações por possíveis irregularidades foi uma gente fez lá no brincando lá no no ringue com o Lula, né? Que depois de dois anos de massacre, eu chegasse lá e tivesse um documento dizendo o Lula comprou o um apartamento, o Lula reformou o apartamento, o Lula pagou tanto pelo apartamento, a escritura tá aqui registrada em cartório, o apartamento é dele, o Lula já dormiu no apartamento, já morou, nada, nada. Essa é a história que saiu nos jornais e que você já conhece, que todo mundo conhece. Agora é hora de conhecer todos os fatos por detrás da história. Os bastidores do processo que tirou das eleições o primeiro colocado nas pesquisas para presidente de 2018. Bom, é isso aí. Está eh, nas redes oficiais do PT, né, na, esse documentário, Moro Mais Que Suspeito, e a gente pede né, que os nossos telespectadores e todos os que nos acompanham pela internet, né, se quiserem conferir o que de fato aconteceu por trás do que a mídia divulgou, seria interessante passar os olhos, perder um tempinho com esse documentário, Moro mais que suspeito, volto a dizer, é um documentário, portanto é, nós vamos, é, estamos diante de um, um, um, um trabalho que vai apresentar fatos e documentos, não é apenas argumentação, e, portanto, seria muito interessante a Rede PT está divulgando este documentário que foi lançado hoje, dia 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Eu ia perguntar aos nossos dois companheiros, né, a professora Perla Miller e o professor Luiz Vicente Corrêa, né, exatamente sobre essa, essa suspeição do Sérgio Moro. É, veja que o processo da, por exemplo, do triplex, ele dizia respeito às uh, propinas na Lava Jato. Só que a Lava, Jato, a, a, as propinas na Petrobras. Só que a Petrobras tem a sua sede no Rio de Janeiro, o triplex fica no Guarujá e o réu que era o Lula mora em São Paulo. Portanto, eu não estou vendo ainda aí qualquer Motivo para que o processo fosse julgado em Curitiba. Acontece que o pior é que o próprio juiz Sérgio Moro, num despacho no processo, disse, afirmou: este processo não tem nada a ver com vantagens que o presidente Lula tenha obtido por força de contratos na Petrobras. O juiz Moro está dizendo. Portanto, ele, juiz Moro, em Curitiba, Nada tinha a ver com esse processo. Por que, que esse processo foi levado para a Vara Federal de Curitiba, para as mãos do Sérgio Moro, se ele não tinha competência e não era também o juiz natural, como ele próprio despacha dizendo nos autos? Professora Pela Amília, Pela que é advogada e professora de direito, formada lá na gloriosa Unesp de Franca. Não tem aí. Um, um caso escandaloso de violação do direito fundamental a um juízo natural, ou seja, da proibição do juízo de exceção? Exatamente. Né? É, são tantas as barbares que aconteceu nesse processo, e ela começa pela própria, pela própria competência. Né? É, de fato, a mim como jurista, e muito embora eu seja professora de processo civil, é, ministrei aulas durante muito tempo de teoria geral do processo. E uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos da necessidade do respeito do princípio do juiz natural. Da necessidade de combatermos a ferro e fogo né, a, os juízos de exceção. E, e Parece que isso estava distante da nossa história, né? Parece que a última vez que nós vimos juízos de exceção no Brasil é lá, né? É, é no período da ditadura militar e hoje, né? Em pleno século XXI, de novo nos assombrando essa, essas violações é, a direitos humanos fundamentais. Para mim, não há dúvida alguma de que o processo não deveria ter Tramitado ali. Para mim, não há dúvida nenhuma de que lhe faltava competência para o processamento e julgamento é, do processo. Uma violação flagrante, obviamente, à garantia do juiz natural. Doutor Vicente, Curitiba, no caso do processo do Lula, foi um tribunal de exceção? Nós estamos vivendo num estado de exceção ainda? Mas antes de responder a sua pergunta. Eu quero dizer e fazer o seguinte, levantar a seguinte questão. Como é que pode estarmos discutindo, abrir um processo no Supremo Tribunal Federal, abrir uma discussão no Supremo Tribunal Federal, para se discutir se o juiz foi ou não foi parcial, ou é, imparcial, isso é um absurdo, já deveria nascer a imparcialidade, imparcialidade é essa que nós aplicamos na faculdade, mostramos para os alunos de como o juiz deveria se comportar. E o tempo veio revelando dia a dia, ano a ano, o seu comportamento, a maneira pela qual ele atuou de forma parcial. De forma com que ele, esse julgamento se tornou um julgamento injusto, a ponto de um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer ah, recentemente, a coisa aí de talvez seis meses, oito meses, talvez, passados, dizer assim, nós devemos um julgamento justo ao ex-presidente Lula. Portanto, eu entendo que o... a Lava Jato, avocando este processo, não se tornou um, um juízo natural. Se tornou claramente um juízo de exceção que é proibido. E estas é, proibições... Esta, estes desrespeitos ao processo civil, ao processo penal, à legislação vigente no Brasil, vem se tornando, neste caso específico, vai se tornando mais evidente, porque o próprio juiz não está conseguindo se desvencilhar das besteiras que fez. Ele está sendo pressionado, porque as perguntas são dirigidas a ele, e ele agora, diante de uma péssima situação política em que ele se encontrou, que ele se encontra, abandonando a carreira de magistrado, tentando carreira política, viu que realmente fez a maior besteira na sua vida e ele agora, aos poucos, vem soltando é, tudo que fez de errado. Ele próprio vai confessando, não de forma expressa mas de forma indireta, solta um ponto assim, é, poderia ter visto, é, eu não vi aquelas folhas daquele processo, e isto vem mostrando com que ele agiu de forma parcial e de forma, eu vou dizer assim, ditatorial para trazer para ele a responsabilidade de todos os julgamentos que envolviam o ex-presidente Lula e afastá-lo de uma vez por todas das últimas eleições presidenciais que gerou o que gerou. E depois ainda virar ministro do daquele que venceu o o pleito eleitoral. É meio escandaloso, não é? É muito escandaloso, é muito é, realmente isso é surreal. Mas, mas se me permite uma complementação e eu acho que ela é importante até para que a gente possa mostrar a, as claras o quanto a situação é preocupante talvez o Daí venha um pouco do meu pessimismo. Né? Ah, o questionamento sobre a competência, sobre a imparcialidade, sobre o abuso né, é, de autoridade, foi reiteradamente negado por colegiados. Então, aqui estamos falando de uma figura que atentou, inclusive, contra o próprio regime democrático, porque ele influenciou, inclusive, no resultado das eleições, e para além de violar apenas direitos humanos fundamentais de uma pessoa, que é o ex-presidente Lula, ele acabou violando direitos do entorno. Por quê? Porque era um ator político, utilizando né, das instituições jurídicas para levar a cabo um projeto político, um projeto de poder, né? Por que, que eu digo isso? Porque a competência dele foi afirmada por tribunais, Sim. a suspeição dele até agora não foi reconhecida, isso era um dever, é, inclusive moral, dos nossos tribunais. Veio a conta gotas o reconhecimento das ilegalidades por ele praticadas, por exemplo, no caso da, da própria fase investigativa em que ele é, determina a condução coercitiva do ex-presidente. Então, precisou vir o tribunal, um exato. Mas veja, nesse caso foi tão patente que a gente ainda teve né, é, o Supremo Tribunal Federal se posicionando pela inconstitucionalidade da, da condução coercitiva. A mesma coisa na quebra né, do sigilo telefônico, com aquelas malfadadas interceptações exato, que exato. sem respaldo legal, porque era uma medida excepcional, ele ainda não tinha buscado os outros meios ordinários né, de provas e já lançou é, mão de uma medida excepcional. Precisou do Supremo também vir e dizer olha... É... As interceptações, elas são expedientes excepcionais e elas não são regras para reconhecer também outra ilegalidade, mas isso veio a conta gotas. E o que era mais importante, que a sua suspeição, até agora não foi reconhecida. Isso. Muito pelo Exato. contrário, um tribunal regional federal, que foi o TRF da 4 Região. Veio combatendo uma a uma as alegações da defesa do ex-presidente de que a manifestação pública dele em relação ao processo não macula é, a, a legalidade do, da ação penal. Ah, o fato dele ter falado sobre, é, em palestras, sobre a Lava Jato né, e o combate à corrupção não macula também o processo. Espera aí. O tribunal ali já tinha dado mais do que provas de que a imparcialidade dele estava em xeque. E não basta ser imparcial, tem que parecer. É claro. Ali a legitimidade é claro. do processamento e julgamento do ex-presidente já estava em xeque. E mesmo assim, um colegiado permite que o processamento e mais o julgamento é, Sim, se dê. Isso é um próprio... absurdo. O, a alta corte federal, o Supremo Tribunal Federal, deixar para julgar, in, se ele foi julgar a parcialidade ou não do juiz Sérgio Moro, é, depois da decisão do processo principal. Isso é, um, um, é o fim do fim. Primeiro, nós temos que decidir a competência, decidir se realmente o juiz está sendo ou não parcial nas suas decisões. Agora, em relação à competência, eu até aceito que ele assuma a responsabilidade, traga, levasse para ele, como de fato levou, todos os processos. Muito bem, mas que a decisão que ele aplicou ou aplicasse fosse realmente uma decisão justa, lendo todas as páginas dos processos eh, e analisando todos os pontos questionados pela defesa. E isto, ele agora vem mostrando, pouco a pouco, a conta gotas, os erros que ele cometeu, e ele também não pode chegar de frente para as câmeras, chamar a imprensa e dizer assim, eu errei. Ele não vai fazer isso. Isto vai sendo apontado dia a dia, os erros que ele cometeu, até que a Suprema Corte venha e tome uma decisão. E a decisão que será tomada, não sei se já está pautado, o julgamento da imparcialidade dele, eu acredito que ainda não tem data marcada. Mas eu acho que ainda este ano... Não sei se seria possível o julgamento. Vai ser realmente a chave para se fechar a Lava Jato no Brasil, que envolveu aí todo esse emaranhado de processos que todos nós conhecemos. Portanto, eu imagino que o juiz não foi lá muito imparcial, conforme nós já estamos percebendo. Olha, e, doutores, eu acho que é relevante mencionar um detalhe. Esse julgamento da imparcialidade do juiz Moro, que já se arrasta por dois anos, como disse o doutor Luiz Vicente, é um julgamento que vem depois da decisão definitiva depois. do processo, ele está sendo pedido num habeas corpus. É o habeas corpus, como todos sabemos, é o remédio constitucional mais ágil que existe na processualística penal brasileira. E, portanto, deveria ter tido uma decisão imediata. Um habeas corpus que se arrasta por dois anos indica que alguma coisa de podre que há alguma coisa de podre neste reino do Judiciário brasileiro e a preocupação é que se repita 2018 né porque se deixa para pautar mais próximo de 2022 provavelmente vai esperar aí os movimentos políticos para a próxima eleição né então isso é perigosíssimo e o pior ainda é que afora esses uh, problemas processuais Sim. é preciso lembrar sempre que os acusadores do presidente Lula Disseram que não tinham provas, só convicções. O julgador do presidente Lula, que é o juiz Sérgio Moro, proferiu a sentença lá em Curitiba, no dia seguinte veio para São Paulo para dar uma entrevista para a Folha de São Paulo e disse Condenei com base em provas indiretas. E pela prática do quê? De atos indeterminados. Se isto não é processo inquisitivo tipicamente medieval, em que você acusa alguém sem prova, condena com prova indireta pela prática de atos que não se sabe quais foram, se isso não é processo inquisitivo, não existe mais processo inquisitivo. Isto é um escândalo. Eu queria parabenizar os dois juristas que estão comigo, professora e advogada Perla Miller e o presidente da OAB, pela coragem de numa mídia uh, como essa se posicionar de maneira clara, objetiva, né, no sentido de reconhecer, mostrar e sustentar as violações que tornam o juiz Sérgio Moro uh, in, uh, uh, parcial e o processo do presidente Lula nulo. Né? Isto não é hoje na generalidade dos, dos juristas e tal isso é reconhecido mas porque a gente sustenta isso publicamente sim mas presta atenção eu penso que esse elogio que você nos faz é, mostrando assim essa nossa coragem me perdoe dizer doutora Perla, eu penso que é até desnecessário pelo seguinte o que nós estamos aqui defendendo são fatos que, que constam nos processos. Então nós não Sim. estamos fazendo ilação, nós não estamos interpretando a interpretação. O próprio juiz, ele faz estas afirmações dos erros que ele cometeu, em todas as suas fundamentações, inclusive na fase de investigação. Exato. É, e aí é leitura, né? Aí já claro. é uma reprodução textual da própria fundamentação é, do, do Sérgio Fernando Moro, né? Quando ele determina, por exemplo, a coerção, a condução coercitiva do Lula, ele justifica, motiva dizendo, para evitar tumultos que parecem não ser por é, espontâneos, ou seja, parece que o ex-presidente está mobilizando o seu pessoal para criar tumulto. Então, parece. Quando ele fala parece, ele não tem respaldo nenhum para fazer essa afirmação dentro de um processo. O processo ele se fundamenta em provas Exato. e não em, em aparências. Né? Depois, quando ele vai para a fase, né, quando ele, ele, ele faz a... a a quebra do sigilo telefônico, aliás, né, Luiz Vicente, uma barbárie. Quando eu falo que ele atingiu outros atores, ele atinge a própria advocacia. né? Sim. Quando é, é, é, é, é, é, atinge telefone de uma banca de advogados, é, invadindo né, a prerrogativa básica né, da advocacia, que é o contato com o seu é, patrocinado. Aquilo foi de uma atrocidade que eu Tá e aí, você bem. falando de, de sinceridade, né? ele atentou contra as prerrogativas da advocacia. E aí eu até levanto a questão de como ele consegue inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. É. Mas tudo bem, isso não vem o caso, mas para mim, como advogada, é afrontoso. Para mim, como defensora da ordem jurídica vigente, do Estado Democrático de Direito e dos Direitos Humanos, é afrontoso. Como uma professora que já ministrou aulas para candidatos ao exame da ordem, é afrontoso. Porque ele seria o exemplo, para mim, de alguém que não conseguiria inscrição na, na ordem dos advogados do Brasil. né? Mas tudo bem. Quando ele vai fazer a quebra do sigilo telefônico, ele diz né? achei, me confundi, achei que o telefone era de uma empresa do ex-presidente. Espera aí. Então, é tanto achismo, é tanta presunção, né? Exato. e sem respaldo nenhum, isso num processo criminal. No um processo penal, ele não admite o achismo, ele não admite a dúvida. Ele trabalha com a certeza e dentro do regramento. E o que eu quero deixar bem claro, mais uma vez, é que o que nós estamos discutindo aqui hoje é, não são interpretações, é para ficar bem marcado são constatações, são fatos que já estão é, marcados no processo, escritos é, e ou quando não reproduzidos oralmente pelo próprio juiz, confessados por ele, que a própria mídia vai mostrando é, dia a dia, às vezes de forma pontual, o que nós precisamos é mostrar tudo que a, todas as declarações do juiz tudo que ele confessa como sendo possíveis erros e comparando com o que ele fez no processo. Porque senão fica muito esparso. Nós estamos tratando aqui de um ponto que aconteceu lá em 1900 e, eh, 1918, 1919, uma outra entrevista em 2020, condensar tudo isso e mostrar o que ele falou e, e mostrando o que ele fez. Portanto, nós estamos diante, ao que tudo indica, de, um, de uma decisão é, jurídico-política. É, e uh, tem um, um pequeno momento dessas, desse escândalo de violações que foi o processo do presidente Lula que eu acho que às vezes passa despercebido, mas ele é um momento, ele é um momento chave. Quando o Sérgio Moro disparou a praticar essas violações à lei e à Constituição, fizeram uma representação contra ele no TRF de Porto Alegre, uma representação, portanto, administrativa, por causa das sucessivas violações que ele vinha praticando. A decisão do TRF de Porto Alegre ela é histórica, porque os desembargadores, numa votação por... 13 a 1, os desembargadores decidiram o seguinte, que os casos da Lava Jato eram casos excepcionais e que, portanto, eles admitiam decisões excepcionais e fora do regramento legal. Expressão deles, fora do regramento legal. Eu confesso a vocês, eu fui promotor 30 anos, estou na universidade uh, lecionando há 32 anos, eu nunca tinha visto... Uh, desembargadores colocarem no papel, dizerem até você pode ouvir, né? porque como dizem os juristas, verba volante as palavras se vão com o vento mas você colocar no papel que o juiz pode decidir de forma excepcional e fora do regramento legal naquele dia, quando eu vi essa uh, decisão eu disse, olha o estado de direito começa a morrer aqui e se completou o desmoronamento dele, no dia em que aconteceu o que a professora Perla falou, que foi não só a quebra de sigilo ilegal, mas a violação do sigilo pela divulgação, divulgação pela mídia. Seletiva, né? do, divulgação seletiva. É, né do, do Sérgio Moro, e, e pactuado com o maior grupo de mídia do país. Naquele dia, o Estado de Direito foi por terra. E, e é, a... Eu penso, né, queria até ouvir a opinião de vocês, que enquanto não se, re, não se anular esse processo, não se restabelecer os direitos uh, fundamentais e políticos do presidente Lula, nós não poderemos voltar a dizer que estamos vivendo sobre um Estado de direito pleno. Professora, o que a senhora pensa disso? É, e aí volto mais uma vez, talvez, no meu pessimismo. né? O Estado de direito ruiu, e Enquanto não for restabelecido o status d'antes, o status quo, e ele só vai ser restabelecido com a anulação desse julgamento. E sabe o que, que me preocupa, Machado? Saber que essas, essas barbaridades, essas ilegalidades, essas inconstitucionalidades, elas vieram a público até pela figura né, é, acusada do réu, né, um ex-presidente da República. Isso mostra duas coisas. Primeiro que é rotineira a violação de direitos né, é, pelo, pela justiça criminal brasileira, e a gente sabe disso. Né. Em segundo lugar, a partir do momento é, que se faz isso, mesmo com uma figura pública, com a repercussão midiática que teve, e não houve nenhum desconforto, nenhum, dos, nenhum constrangimento para que as inconstitucionalidades e ilegalidades prosseguissem, isso mostra que nós estamos indo de mal a pior. Né, essa é a verdade. Como você disse, com a chancela e a licença né, de colegiados que deveriam, inclusive, preservar a legalidade, a constitucionalidade, dando licença para a violação do Estado de Direito. Né. Então, enquanto é, não houver a declaração dessa inconstitucionalidade, enquanto esse HC não for analisado, julgado... É, nós podemos dizer com segurança que estamos vivendo um estado de exceção. E, e isso é marcado quando né, um, um tribunal diz, olha, aqui nós vamos abrir exceções, aqui nós podemos violar a lei e a Constituição Federal, aqui a gente pode violar direitos humanos. Isso é gravíssimo. Né? Não fomos nós, o povo, né, que demos licença para que essas é, excepcionalidades acontecessem. Elas não têm previsão no nosso pacto constitucional. Né? E aí mostra que a autoridade vai agir com arbítrio, como tem agido. Isso, para mim, é muito preocupante. E olha que eu, estou, que eu atuo no direito civil. Eu fico imaginando né, é, o, o que a vida das pessoas, né, o rumo que, as vidas, que a vida das pessoas não, não toma quando você pensa Permite esse tipo de coisa. E, às vezes, quem está nos assistindo pode pensar... Ah, estão fazendo uma defesa pessoal. Não é. A defesa aqui é da ordem jurídica vigente. Exato. A defesa aqui Exato. é do Estado Democrático de Direito. Exatamente. A defesa aqui é da dignidade humana. Né? Nós estamos vivendo um estado de insegurança permanente. E essa insegurança jurídica, ela leva à insegurança social, à insegurança política... Porque nós não podemos esquecer que a própria Declaração Universal de Direitos Humanos, ela garante a liberdade de voto, que é a nossa forma, né? uma das nossas formas de participação na vida política. Né? E até a nossa liberdade de voto foi violada quando as próprias eleições foram manipuladas por um processo judicial. Isso, para mim, é de, um, de uma barbárie sem precedentes. Eu não imaginei que eu assistiria algo assim é, tão cedo. Né? Porque, veja, a democratização, a redemocratização, ela é recente. Né? 88 está ali. Eu não, não, não pensei que fôssemos assistir tão cedo a, a violação a direitos fundamentais como tem acontecido, principalmente... Desde 2006, 2016. E, nós, Muito aqui, bem. e doutor, nós aqui. Mas, doutor Vicente, pois deixa eu fazer não. uma provocação. Pois não. O senhor é reconhecidamente um homem otimista. Muito. É, eu quero lhe fazer uma pergunta direta, como, como, diz, como diz a molecada, papo reto. Nós estamos sob um estado de exceção, doutor? Não, não, eu não chegaria a tanto. Não é? Agora, que em alguns casos, em alguns momentos e em processos desta natureza de grande repercussão, que trouxe influências é, nas eleições passadas para tirar um ou outro candidato do páreo, é, eu acredito que aí houve realmente uma, um julgamento jurídico-político a começar dos tribunais lá do TRF4, que era o responsável para referendar ou não as decisões de Curitiba. Então, e infelizmente, nestes casos, parece-me que a tendência é de que houve um alargamento do, da legislação. Quer dizer, a legislação proibia, mas neste caso aqui pode. Então, fazendo um contorno para que se atingisse determinada pessoa, determinado caso. De um modo geral, eu, vocês acreditam tanto quanto eu no Poder Judiciário, nós entendemos que ele ainda desenvolve, desempenha um papel importante, mas acho que em alguns casos houve realmente um, um afastamento do Estado de Direito e resvalou-se no Estado de exceção. Muito bem. Agora eu vou fazer outra pergunta também provocativa. Papo reto de novo, para o juiz responder assim, de bate-pronto, na bucha. O Lula é inocente? Olhando para o processo, sim. Enquanto não se fizer uma investigação legítima, idônea, não podemos afirmar outra coisa. Né? E como jurista, eu me apoio no processo e na reprodução que o processo faz dos fatos, e olhando para o processo, não, não há subsídio, não há fundamentação probatória nenhuma para uma condenação. É inocente, professor? Veja bem, é, diante do quadro que está posto, diante de, de, de diversos pontos assum, de erros assumidos pelo próprio juiz, eu não vou dizer que ele é inocente, mas o julgamento não foi imparcial. Eu prefiro que a justiça decida, porém de forma imparcial. E a imparcialidade é que eu não estou enxergando. Portanto, a conclusão fica é, para quem no, vai nos ouvir ou já está nos ouvindo diante dessa minha resposta. Muito bem. É, é, até que alguém seja condenado por meio do devido processo legal e com sentença em trânsito em julgado, deve ser presumido, inocente. Ah, quem diz é isso é a, é a Constituição, Constituição. Claro. quem diz isso é a Declaração Universal claro. de Direitos Humanos que nós estamos comemorando hoje. E mais ainda, não pode-se firmar a culpa de alguém que foi condenado sem o respeito absoluto ao devido processo legal que traz consigo o direito a um juiz imparcial, que traz consigo né, o, o direito à preservação dos demais direitos, como a dignidade. Ali houve violações até da própria intimidade. né? Então, por isso, eu fico muito tranquila. Pelo cenário e falando do ponto de vista processual, não há embasamento nenhum para a condenação. E se não há, a inocência é o que deve se, se, se ser reconhecida. E né? se não foi obedecido o processo legal... Então, o processo precisa ser é, refeito e é o que nós né, vamos esperar exatamente do Supremo Tribunal Federal quando julgar este habeas corpus. Este habeas corpus será a, o ponto de toque desta decisão, de todos os processos que envolveu o ex-presidente Lula e, e, ao que nós estamos percebendo, é, realçando o dia a dia, vem uma um, a, o próprio juiz confessa os erros que cometeu né? então ele ah, não, não, não verifiquei as folhas eu não vi uma determinada folha que ele precisava ver do processo para poder é, tomar uma decisão favorável e ele acabou decidindo contra porque disse que não viu o juiz deveria ter lido e se não viu ele não pode decidir. É? E uma decisão que ele tomou que realmente é, o prejudicou e o tornou é, inelegível, deixou nessa condição em que ele está. Eu acredito que esse processo precisa ser revisto. Muito bem. Sabe que eu não vi passar o tempo. Nós já estamos sobre a hora e foi muito assim, proveitoso e prazeroso poder conversar aqui com a professora... Perla Miller, com o professor Luiz Vicente Ribeiro Correia, ela advogada, professora de Direito, ele presidente da OAB, portanto advogado também, professor de Direito. Foi uma satisfação muito grande. Quero parabenizá-los pelos posicionamentos. Quero agradecer a presença de ambos. Eu vou pedir que ambos façam aí as suas considerações finais é, acerca desses 72 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos e do, da necessidade de restabelecimento do Estado de Direito Pleno no Brasil, com a anulação de processos que caçam direitos fundamentais, direitos políticos e, no limite, acabam atingindo, como levou, lembrou a professora Perla Miller, até a soberania do voto. Então, eu queria que ambos... É, produzissem essas declarações conclusivas aí do que nós discutimos aqui, falando aos nossos internautas que estão conosco. Eu estou vendo várias participações aqui, né, de pessoas parabenizando vocês pelos posicionamentos, né. E estamos portanto chegando a muita gente neste momento. Queria uh, ó lá, ó o Francisco Augusto Miller lá. Eu queria pedir aos dois, aos dois companheiros aqui de bancada que fizessem então essas considerações. Bom, em primeiro lugar, eu acredito que pela minha própria formação, né é, mas eu ouso dizer que não só como advogada, mas como cidadã, eu tenho para mim como muito caro é, a defesa dos direitos humanos, dos meus e de toda pessoa humana. E, quando, na minha fala, parece haver um certo pessimismo, na verdade, não é pessimismo, e é bom que isso fique claro para é, os nossos ouvintes. Não é à toa que eu me coloco como uma defensora e promotora de direitos humanos, mas é mais uma provocação para que fica, fiquemos atentos e diligentes. Né? É, o direito ele é a luta, né? é a luta pelos direitos, não só pelas suas conquistas, pela sua conquista, mas pela sua manutenção. A gente precisa lembrar que a defesa, em especial, dos direitos humanos, ela é um ato também de respeito, pelo suor e sangue derramado, para sua conquista. E nós não podemos admitir a barganha desses direitos com qualquer pessoa humana. Porque se você aceita que em um determinado caso haja essa negociação, essa barganha, né, você não vai conseguir conter depois que essa violação aconteça em outros momentos. Então, quando, como cidadão, como advogada, faço a defesa da Constituição e da ordem jurídica vigente como um todo, eu faço para a proteção é, dos direitos humanos não Daquela ou daquele sujeito em especial, mas para a proteção de toda e qualquer pessoa humana. Né? Então que isso é, fique bem claro. E que as pessoas, né? tentem e busquem, de alguma forma, compreender a relevância do que são os direitos humanos para a sua própria vida, né? para a sua própria existência, falando de uma forma ainda mais dramática e profunda como é necessário. Né? E iniciativas como essa são muito importantes, porque, apesar de estarmos debatendo um, um caso em especial, que ele sirva de exemplo, para todo e qualquer caso, né? principalmente daquele que é acusado, por exemplo, numa ação penal e está no anonimato, né? que é uma pessoa que a gente não conhece, mas que está ali no dia a dia sofrendo com a violação de seus direitos. E agora, puxando um pouquinho de sardinha também para o meu lado, para que a, os meus colegas, né? os advogados, em especial criminalistas, se mantenham firmes né? no fronte. No front, né? que eles também não aceitem em momento nenhum essa barganha, que se mantenham fortes na defesa né, dos direitos é, de quem se propõe a defender né, e que levem à última instância a defesa da ordem jurídica e dos direitos humanos. Acho que era essa a mensagem que eu queria deixar num dia tão importante como esse, né, em que é, haveríamos de comemorar os 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Doutores Vicente, eu, eu queria também agradecer, estou vendo ali a participação do Joab Xavier, lá da charmosa Vila Tibério, parabenizando vocês também é muito pela, pelo posicionamento, pelo programa, a Sueli, Izu, Uxir... Temos aí vários internautas conosco, a Nazaré, o Bida, que vocês conhecem, o Elson de Paula está também conosco acompanhando esse início do nosso programa, o Leandro Alcasa está também cumprimentando vocês pela excelente participação, o Luciano Botelho, temos aí é, várias é, é, participações né, acompanhando o nosso programa, o Elson de Paula está aí de novo, mandando um abraço, né? Fala, dizendo que falar de direitos humanos nunca é demais, Exato. a Adi Melim Ferreira, cumprimentando a gente, a Daniela Sanches, estamos olha lá elogiando vocês pela, pelo aprendizado, a Michele Moreira, cumprimentando a gente também, enfim, vários internautas que estão conosco aí. Doutor Vicente, para esses internautas e para nós todos aqui, as suas conclusões. Muito bem. Primeiro, é, agradecer a, a, o convite que me foi feito para estar aqui e na condição de presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, de Ribeirão Preto, ao lado da doutora Perla Miller, que é uma pessoa que eu admiro pelo seu trabalho, pelo seu talento e competência. Tony Alberto já é de competência reconhecida, é uma pessoa que realmente sempre se postou como, como um bandeirante dos direitos humanos. E o que eu quero dizer para todos os internautas e para todas as instituições, nós temos que divulgar, de fazer difundir este conceito em, em todos os rincões desta pátria do que venha a realmente ser os direitos humanos, em todos os lugares. Que nunca é demais, alguém teve um internauta que disse que nunca é demais é, falar sobre direitos humanos, é isto. É difundir o seu conceito e mostrar o que é. E exatamente nesse dia é um dia que nós temos que comemorar. E, aliás, hoje, nos jornais, eu não vi nas primeiras páginas um parabéns para, para a declaração dos direitos universais, dos direitos humanos. Isso eu fiquei triste. Eu queria levantar, pegar um jornal e, o, e os jornais aí de grande, nós chamamos de grande mídia, é, divulgar o que vem a ser os direitos humanos. Não, fiquei chateado que eu achava que ia ter, ver uma manchete dessa natureza e não vi. Isso é muito ruim. Já que os, a grande mídia não faz, nós vamos fazer. Cada qual ao seu tempo, do seu jeito e do seu modo e com as instituições, tal qual a Ordem dos Advogados do Brasil, que sempre primou, sempre lutou, sempre defendeu os direitos humanos e o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante e fica aqui então os meus votos de boa noite e de boas festas para todos, se é que poderemos ter diante de um ano tão estranho, tão atípico na nossa vida social. Muito bem. Olha, uh, estivemos aqui nesta primeira edição do programa Direitos na Rede, discutindo direitos humanos e o processo do ex-presidente Lula. Né, neste 10 de dezembro, em que se comemora 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU e, e que nós, brasileiros, estamos vivendo um momento atípico no campo da nossa institucionalidade, com várias ameaças ao Estado Democrático de Direito e, portanto, com a possibilidade de grandes retrocessos no campo institucional, no campo jurídico, no campo político. Temos, como disseram os dois companheiros de bancada, de estar atentos, porque o momento é muito delicado para a nação brasileira. Nós temos visto aí, sentido, pressentido e constatado né, algumas ameaças. Portanto, por isso, acho fundamental que a gente tenha o cuidado de debater, discutir, expor, como disse o doutor Luiz Vicente, difundir o que são os direitos humanos, o que eles representam, porque, na verdade, hoje eles estão identificados com a democracia real, com a democracia substancial. Não há exagero em dizer que direitos humanos hoje são um sinônimo de democracia e que, portanto, devem ser defendidos pelos democratas, eles direitos humanos, que fundamentam o Estado Democrático de Direito e fundamentam também a dignidade humana. Não é pouca coisa, né? Convenhamos. Bom, eu queria também dizer que este programa é um programa organizado pelo Setorial Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores de Ribeirão Preto, que eu, para minha honra, coordeno, e produzido pela Secretaria de Comunicação também do PT de Ribeirão Preto. Ele está em todas as nossas redes sociais e nas redes oficiais do PT. Esta foi a primeira edição e nós, como já estamos nos aproximando do Natal, vamos dar aí um, uma pequena pausa e voltaremos em 2021 com as próximas edições deste programa e eu espero contar novamente com a participação dos meus dois companheiros, professora Perla Miller e professor Luiz Vicente Ribeiro Correia. Quero desejar a todos uma boa noite e também um bom final de ano, boas festas, que 2021 seja muito melhor que 2020, que nós podemos todos viver um ano confiantes, com muita esperança, apesar de todas as ameaças no campo econômico, no campo da saúde, da pandemia, devemos ter coragem, ir à frente, devemos deixar o pessimismo para os dias melhores. Neste momento de muita apreensão, precisamos de confiança, de otimismo e eu espero que todos tenhamos um 2021 muito bom e sem medo. Muito obrigado pela audiência de todos espero contar com esta mesma audiência numa próxima edição do Direitos na Rede. Até lá!